Aloha Suplementos Luminoso. O suplemento vitamínico luminoso traz ótimos benefícios para a sua saúde e de sua família. Ele é composto de própolis verde mais vitamina E, mais óleo de gergelim e linhaça. A própolis verde, conhecida como o ouro verde da natureza, é obtido da resina do alecrim do campo ou vassourinha, como é popularmente chamada essa planta terapêutica nativa do Brasil. Contém os ômegas 3, 6 e 9 dos óleos de linhaça e gergelim prensados a frio, além dos benefícios adicionais da vitamina E. Diferente da maioria das própolis em gotas, tem extração wax free, que elimina a cera mantendo apenas os ativos mais puros. Assim fica garantido o alto grau de pureza e segurança, o que viabiliza o seu uso contínuo. O luminoso tem ação cicatrizante, auxiliando nos tratamentos de feridas, dermatites, queimaduras e úlceras. Ação analgésica, sendo indicado para o alívio de dores graças à sua função anestésica. Ação antibacteriana, auxilia nos tratamentos de doenças como amidalite, faringite, laringite, entre outras. Ação antioxidante, combate o excesso de radicais livres. Responsáveis pelo envelhecimento celular e prejuízos à saúde do organismo. Uma sugestão é usar em viagens, onde ocorram mudanças climáticas ou com a chegada do inverno e em épocas que seu corpo estiver com baixa imunidade. O suplemento vitamínico Aloha Luminoso é essencial para fortalecer seu corpo e melhorar sua qualidade de vida. Recomenda-se ingerir duas cápsulas por dia, em jejum. Ao acordar... Ou ao dormir. Para saber mais sobre esse excelente produto, fale com um de nossos empreendedores. Viva Bem! Viva Aloha!